As lutas que você encampa hoje, tá ligado? Qual que você é, sobrevive dela, assim? O que que o galo hoje sobrevive? Você faz evento, você faz palestra? Eu continuo fazendo entregas, morou? Só que eu não consigo mais entregar pelos aplicativos, que eu tô bloqueado desde. já tem dois anos já. Os caras tiraram seu corre. É, na Uber eu fui bloqueado oficialmente, a Uber Eats não existe mais, tá ligado? E nos outros aplicativos, no iFood e na Rappi, eu fui bloqueado na, na, na época de forma branca, né? Que é o bloqueio branco, é, você não é bloqueado oficialmente, mas você para de receber pedidos ali. Você fica online, mas não recebe mais pedidos. E isso é, não é um segredo, tá ligado? Por exemplo, se você recusa uma entrega no iFood, você fica 30 minutos sem receber um pedido, ou uma hora sem receber um pedido, que é um castigo porque você recusou aquele pedido ali, se ligou? Então, eu tô bloqueado desde essa época aí. Mas eu faço entrega particular, porque antigamente os motoboys faziam isso, mano. Você precisa que eu entregue uma caixa, você me liga, embrulha a caixa, aí eu pego a caixa Caralho, e entrego Ah, eu posso ter você. o Galo entregando um bagulho pra mim? Não tão assim, parça, porque pra mim ficou tá arriscado. Fácil, é, não tá é. tão fácil, parça, porque eu não tenho como confiar. Não é qualquer pessoa que vai ligar pra mim e vai falar assim, ô oh, Galo, entrega um barato pra Sim. mim. Eu não sei quem é, parça, eu não sei o é. é que tá dentro da sua mas caixa. Eu tenho os clientes que eu fiz e que eu coisa... Aí, vira e mexe, aparece um uma live ou uma palestra pra fazer, o pessoal remunera. Sim. Eu criei o Apoia-se, tá ligado? Ah, você tem um Apoia-se. Eu tenho um Apoia-se. É Apoia-se? Apoia.se eu... apoia. barra Paulo Galo, Paulo Galo Militância. Paulo Galo Militância. Paulo Galo Militância. Que é por onde eu consigo tanto fazer a... Porque assim, ó, fazer a luta é um trampo. Você tá ligado, Sim. parça? Faz... Você fazia o trampo lá da cara amigos lá. Quantos manos você não colocou ali? Quantos escritores você não, não colocou pra andar 57. ali? 57. <risos> Aquilo ali era no trampo. Ia é. até Pinheiros. Era em Pinheiros, né? Era Pinheiros, eu você... ia de buzão. Eu era um eu trampo, computador no, no, no braço, velho. Porque Pô, do um amigo meu, que eu não tinha computador, a gente fazia os textos e os desenhos e eu levava o computador, porque não tinha HD nada. E vai lá vendo. descarregava. Você vê, parça, olha aquele trampo com a importante. Eu lembro que eu estudava no céu, não sei se você vai lembrar dessa fita aí, e você foi dar uma palestra no céu, Butantã. Aí ah, eu fui em todos os céus na época. E eu fiquei ouvindo lá, e aí. É muito louco esse bagulho, porque você não sabe que você pode ser inteligente. É. A minha percepção de um cara inteligente era alguém branco vestindo um jaleco branco, de óculos. A minha percepção de alguém inteligente era um cientista, Sim. um médico, algo, algo assim, um escritor tá ligado Aí, de repente, tava você ali, escritor. Eu andava muito com o do Gueto Chabás, você Sim, conhece? o, Chabaz, o gato O Gato Preto, tá gato ligado? O Gato Preto, meu parceiro. E aí, eu via os caras sendo aplaudidos na Coperifa, Eu via você dando palestra, escrevendo um livro. Eu li o Capão Pecado, certo? Eu uhum. falava, que parça, pouco pra nós. Dá pra me ser isso aqui. Então, ou seja, olha o trampo que é feito, que não é remunerado é. e que você acerta várias pessoas. E é um trampo, parça. É. Cê, às vezes, você corre o risco de perder a família, mano, é. no meio desse é. bagulho. que é. a sua é. família fala assim, o dinheiro. É. Sua família tá lá, e o dinheiro? E eu aí, já... Ferrez? E o dinheiro? E o dinheiro? E aí, o filé de fígado malandro? Eu já terminei uma palestra na Zona Leste que o mano armado queria me matar no final da palestra por Vai eu ver. defender a nossa classe. Vai por eu ver. falar de favela. E o cara queria me matar. Eu, sorte que eu tava com o mano de quebrada que tava armado também, o Carlos Posse, o Bolha, meu amigo. E ele falou assim: mano, aqui você não arruma nada. Ele puxou uma pistola pro cara no elevador. Falou, aqui você não vai arrumar nada. E o cara tava armado, o cara quer me matar. Um cara preto, de quebrada, por eu falar que a quebrada tinha que se revolucionar. Vai vendo Ele era um cara que ele não aceitava, porque ele falou, mano, o meu patrão me trata muito bem. Eu não aceito você falar do meu patrão aqui. Foi um bagulho surreal, velho. Eu ia morrer porque eu falei do patrão do cara. Vai você vendo. tá ligado? Vai vendo. É muito louco, né, mano? Ó que louco. E, e, e quantos, quando você criou a Onda Sul... Quantos moleques não usavam essa bombeta pra se proteger, parceiro? Pra se proteger, né? Usava pra se proteger. Eu via? É. Eu via de enfiar na cabeça e falar: opa, que não, irmão. É. Capão, tá vendo aqui? ó, Capão, é. cuidado é. Tá ligado? Não mexe é. com nós Então, ou seja, olha o tanto de trampo que nós faz Pelos é. outros, você tá ligado? É Pelas pessoas ao redor é. Porque nós acreditamos, não é que nós tá buscando remuneração Por isso, nós acreditamos na parada mesmo Mas é difícil fazer sem Sem, sem ser remunerado, isso é um fato Sim. O Wilson falou um negócio aqui do Negredo Muito importante nessa mesa, que ele falou assim Até informar a polícia Que o rap, a literatura marginal é outra fita A gente fez, porque cada abordagem que a gente tinha Quadro em quadro, a gente falou, mano, eu sou do rap eu sou da literatura marginal, é outra fita, é literatura, é rap e tal. Aí o cara, ah, então beleza, pai, batia geral, mas não tratava como malandro. Até isso nós, nós fizemos na quebrada. Hoje um cara do rap, ele é parado, é só ele falar, mano, eu sou do rap. Ele não tem que explicar muita coisa é, mais, tá é, ligado? É, é. Aí ele vai sofrer o preconceito que o rap sofre. É. Mas ele não vai sofrer o preconceito de ser malandro, é, tá ligado? É foda isso. É, é do um dor. bagulho também que são ganhos que a gente nem vê, né? Hoje os caras chamam de impacto social. Quanto de impacto <risos> social o galo gera na luta dele? Né? É isso. Quanto de impacto social? Recentemente fizeram uma camiseta sua, mano? Fizeram, mano, a Vivi o João Gordo e o Load. Porra. Tá ligado? Fiquei mó feliz, mano. Porra, eu também, mano. Eu sou Sim. fã do, do, do, do João Gordo, da Vivi e do Lorde, tá ligado? O João Gordo eu acompanho desde a época da MTV Sim. e tal, da, da, das paradas lá. Eu, eu tenho vivido uns bagulho na minha vida que é muito louco. Acesso, né? Eu escutei esse bagulho. Acesso muda a vida das pessoas, acesso. parça. E aí eu tenho acessado cada coisa, mano. Ou seja, poder estar tá ali num, num, num bate-papo com o João Gordo. O João Gordo ia viver e falar, pô, vamos fazer uma camisa aí pra fortalecer a luta. Pra mim, parça, pra mim é realização só pelo, pelo acesso da parada, morou? Sim, pô, a gente fica, fica feliz, mano. Tem os nossos também por nós, né, mano? É. O... Ó, quem quiser a camisa, vai lá no, no www.rdpeido, certo? rdpeido.com.br RDP e aí você faz a reserva da camisa e a entrega é feita pelos entregadores antifascistas, beleza? Olha, mano. E quem quiser contratar os entregadores antifascistas? Só entrar em contato, mano. Só dar um salve e. e, e, e... Tem uma plataforminha ou tem um site? Como que é? Tem o um Instagram, certo? Um você Instagram. pode ir lá no Instagram chamar a gente que a gente responde, troca ideia e tal e ver. A gente quer. Criar uma cooperativa, parceiro. A gente Sim. acredita nisso, moro? Um dia a gente tem o nosso, próprio, o nosso próprio aplicativo. O que eu não acredito é que uma cooperativa dos trabalhadores tem potência para concorrer no, mer no mercado. Sim. Não Sim. dá. Porque é o mesmo mercado que nasceu para vender nós. Sim. Como que quem... quem o, o mercado que nasceu para vender nós não vai respeitar nós, morou? E você e, não vai fazer o que eles fazem. E nós não vai fazer o que eles fazem e nós não tem a gordura que eles têm para queimar. Você tá ligado? Então eu acredito numa cooperativa que combate o mercado. Não numa cooperativa que concorre com o mercado. Eu, acho que, eu acredito que o trabalho dos... Tra o, o, o, a, a meta dos entregadores hoje é conseguir combater esse mercado de forma da gente conseguir entrar nele e recuperar uma demanda que é nossa, mano. Essa demanda sempre foi nossa. Sim. As entregas, isso aí sempre foi nossa, mano. É. sempre foi dos cachorros loucos, entendeu? Os caras é. colocou um logo e falaram, agora é, é nosso. É. Nós temos que tomar de volta, morou. A é. coisa é territorial a vida toda, né, mano? É. Eles querem tomar território, território. Então é. toma o território... Do... A uberização é isso. Vamos tomar o território dos entregadores. Agora vamos tomar o território dos, in... dos professores. Das coxinhas, velho. É, Eu tava falando pás... aqui que o Saraiva, do Rabibs, tomou as coxinhas. Dos... Quem fazer <risos> coxinha não vai vender mais coxinha porque o cara passa no metrô, ele põe um quiosquinho lá que frita... Só, né, só tem aquele fogãozinho com a mina ganhando uma merreca ali a mina frita a coxinha o dia inteiro. Então é 20 coxinhas, 10 real, tá ligado? É isso. A urbanização tá indo por vários caminhos, mano. Tem um, tem, um, tem um grupo de pessoas agora que fica na internet dando clique na internet. Você ganha pra dar clique em propaganda. Tem gente que trabalha 12 horas nisso, mano. 12, 13, 14. Eu já vi lá o cara, o cara mostrando o carro, comprei uma Lamborghini dando clique. Ó, oh, aí, cara. Aí, caralho. Oh, aí, cara. E aí, isso aí essas propagandas, aí propagandas que a iFood fez, que outras empresas fizeram, pra poder trazer os entregadores. Ó, oh, comprei uma Lamborghini. Sim. Tinha entregadores no começo que falavam, aí, Sim. mano, que comprei, tô fazendo entrega de Hornet. Aí é. os entregadores, ó, oh, entrega de Hornet. Entendeu? É. As coisas que mexia com nós, as armadilhas, né? É, as armadilhas. As armadilhas. É. Mas, mas há, há 23 anos atrás, quando eu montei a marca, eu sofri muito com isso, cara. Porque eu falava de autogestão, tudo. os caras falavam, ah, vai se fuder, me dá meu Nike e já era. Tá ligado? Os caras batiam sujeira comigo, os próprios caras do movimento. Eu era um estranho no movimento, assim, é um patinho feio, tá ligado? Pode crer. E, e eu acho que não existe outro trabalho a não ser construção. Por isso que o programa chama Ferres em Construção. Na hora. Não existe outro trabalho a não ser construir, mano. Tá ligado? O trabalho de você pegar, de você receber aquele apoio é uma coisa, mas o trabalho de você construir, mano, tá ligado? Não pegar o tênis o que o cara tá te dando, não pegar só, sua... pegar também, beleza, mas fazer o seu, tá ligado? Eu acho que é um caminho de autogestão que a periferia tem todo o poder para fazer, de se controlar, tá ligado? De falar, mano, nós vamos fazer o controle nosso. Quem não se controla é controlado pelos outros, velho. Tá ligado? Não Pode tem crer. muita alternativa, né? Pode crer. E, e vocês pretendem fazer um aplicativo Dessa... Sim, quando Como a gente tá? tiver o fator mais importante que eu considero que é a consciência de classe. Os entregadores precisam ter consciência de classe para a gente ter um aplicativo que não... Porque, porque imagina assim... Oh, valeu, mano. Porque você é, imagina assim, ó calcula comigo na, na, na, na caminhada. O PT de 2002 a 2010 e a 2014, ele trouxe um monte de demanda da hora para a favela, Certo. Qual que foram essas demandas? Trouxe luz pra todos, eu vi minha família, a luz chegou na cidade da minha família, minha mãe é de Monte Santo, na Bahia, uma cidade depois de Canudos. Minha família viu a água chegar lá, com os caminhões pipa, viu a luz chegar com luz pra todos. Eu fui mexer na internet a primeira vez num telecentro, você tá ligado? É, eu estudei no céu, o céu, mano, o céu parecia um paraíso, parça, tinha uma biblioteca gigante, eu roubei o ao vivo do Corredor da Morte do Mimia Bujamal da, da, da biblioteca do céu, você tá ligado? Eu tinha 13 anos você tá ligado? É, tinha pista de skate, tinha teatro, tinha cinema, tinha piscina, morou? Tinha uma comida decente, certo? Tinha é, eventos. Tinha eventos. É. Eu lembro que eu fiz uma oficina de MC com os MC que veio da Alemanha. Você imagina, parceiro, esse bagulho, mano? você vê um cara da Alemanha vindo na favela. Parece um alienígena, cara. É. Porque o, o, o Playboy, ele nasce num apartamento, aí ele olha pro mundo... Ele, mesmo aqui, ó, nós tá no alto aqui, é. mas nós só vê barraco, né, parça? Só. Nós não vê o horizonte do não mundo. Não tem o céu, não tem não nada. Não tem nada. O Playboy, ele olha lá do apartamento, o mundo não tem fim. É. Aí com cinco anos de idade, ele vai pra Disney, ele olha o um mundo bem pequenininho. Ele, ele vira um desbravador, mano, ele quer conhecer esse mundo todo. Nós abre a porta da favela, nós dá de cara com esgoto, irmão. É. Parece que nós pode ir até ali, a rua de baixo, nós fica com medo. Nós vira bicho do, do, do, do mato, tá ligado? Então, ou seja, acessar as coisas. Quando vinha um cara da Alemanha, fala Alemanha? Então a Alemanha existe mesmo, é parça, existe. não é KO. Esse bagulho de tudo que fala aí existe. Então olha o tanto de coisa que tinha da hora ali, tá ligado? Trouxe é. várias demandas da hora. O que que aconteceu, parça? Quando a coisa começou a dar merda, porque você avança pra cima da burguesia e a burguesia vai fazer um sentido de proteger, porque agora eles não são mais revolucionários, eles são reacionários, eles vão proteger o que eles têm. O que que eles vão fazer, mano? Eles vão barrar isso daí, mano. Eles vão fazer ofensiva pra parar isso daí, tá ligado? E fizeram o que fizeram com o Brasil, tá ligado, Sim. mano? Tá, tá, tá lá, tá registrado, não é. preciso nem falar. O bagulho está registrado o que eles fizeram. Então, o... o... Qual que é a parada, mano? Se a gente fizer uma cooperativa agora, seguindo o. aprendendo com, com, com situações que aconteceram. Se a gente fizer uma cooperativa agora, a gente vai trazer uma demanda da hora pros entregadores. Os entregadores vão ganhar bem no começo, depois a burguesia vai fazer uma investida, a iFood vai fazer uma investida, nós vamos se ferrar, em vez de os entregadores a entender que o problema é o capitalismo, eles vão achar que o problema é a cooperativa, parceiro. Sim. E aí eles vão fazer uma luta contra a própria cooperativa. Vão dizer que a cooperativa tá fazendo errado, que tá botando dinheiro no bolso, corrupção. E aí sai escândalo de não sei o quê. É. E aí nós vivemos a mesma coisa que nós vivemos. Porque eu, eu acho que nós não precisamos passar por venenos que a gente já viu outros, outros camaradas, outros companheiros passar. Morou? Sim. A gente aprende com isso e fala: não, aqui eu não vou. Você já olhou revoluções o, o suficiente para saber o crucificar e que é, né? a, a merda, aonde que dá merda. Assim, é, então, é. Por ali eu não faço. Então, para mim, a cooperativa, antes de tudo. Precisa formar, tem que ter consciência de classe. O Mujica fala assim: o problema da esquerda no, na América Latina foi que a, América, a, a esquerda na América Latina formou consumidores, irmão. Nós tínhamos que ter formado cidadão, cara. Porque a gente precisa de conquistas que a burguesia não pode tomar, mano. Quando eu li o seu, o seu livro. Eu li o seu livro, eu falei, ah, como que a burguesia vai tomar aquelas ideias de mim? Não vai, parça. Agora eu sei que eu posso ser inteligente, porque o Ferrez lá do Capão Redondo é um cara inteligente, lançou um livro, maluco é foda. Eu posso ser foda também, a burguesia não tem como tirar isso de mim. Tá aqui, tá aqui, parça. Agora o Nike, a Hornet, a picanha, os caras tiram com uma facilidade, parça. E não é disso que nós precisamos, pra ser sincero. Sabe por quê? Porque calcula assim, ó, o poder que nós temos. Se você jogar resto de porco na favela, nós faz feijoada, mano. Se você jogar resto de porquinho em Moema, eles fazem cara de nojo, irmão. É. Nós tá na frente na luta. E nós tem visão de guerra, mano. É isso? Nós não tá de chapéu tomado, Nós não tá de não. chapéu, parceiro. Eu tô vendo os caras desabando de um lado e eu falo, oh, irmão, você já era pra tá reagindo, dando tapa na cara do outro. Você tá é moscando, isso? tá tomando, tá tomando. Então assim, eu, a visão nossa de guerra, nós foi criado numa diversidade fodida, onde a falta fez a gente ser mais duro, mano. Tá ligado? Tanto que uns amigo meu que veio de fora, que veio um americano amigo meu, aí nós estávamos num baile e falou, mano, podemos ir embora, podemos ir embora. Aí eu falei, por quê? Ele falou, cara, parece que vocês vão tudo sacar um arma e um vai matar o outro. Porque tá todo mundo... Mas é natural, tá ligado? É Passa o um carro, você... Pá! Passa uma moto, você... Pá! E o cara ficou em choque, ele falou, viado. Aí eu fiz até um conto depois sobre isso, onde desce um cara todo com sujo de sangue, com avental, pá, aí depois sobe outro, ó, tira a cabeça. Não, tira a cabeça. E era um porco, porque os caras estavam matando no bar. E eu deixo o americano pensar que, o jornalista, no caso, pensar que era um, um esquartejamento, tá ligado? Porque o cara, eu oh, quero um rim. Aí o cara, nossa, meu Deus, vão tirar o rim do cara, tá ligado? Vão foda. vender o rim, mano. O terceiro mundo é foda. Foda, foda. Entendeu? Então, a gente brinca com esses temas, né, na, na nossa literatura. A gente tá. Você passando... sabe que na época eu ouvi uma crítica, quando eu li o livro, eu fui conversar com o pessoal, o pessoal é, mas o livro do Ferrez é meio estranho, parece que o, o Ferrez estava sentado numa calçada. E tava escrevendo o que tava passando. Eu falei, mas caralho, não é isso? Carai, eu não, é que isso. Que... É, não é isso? É o melhor elogio que tem. É, não Trazer é isso, parça? Não é isso? Fazer um pedaço da vida. É isso, pra parça. Para ficção é muito difícil. Muito louco, parça. É muito difícil. Muito louco. Tá Gratidão, parça. Não, Gratidão é por essa luta aí, que, que, que, é que para mim foi importante. Trouxe... Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com.br Ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com.br Ferrez.